Rapaziada, algumas coisas de verdade não fazem sentido nenhum pra mim. Essa faca aqui, que está em minhas mãos, eu já recebi vários comentários no canal de pessoas que dizem sonhar com uma dessa. E essa faquinha custa aproximadamente 3 mil dólares. 3 mil dólares, essa faquinha aqui. Tudo bem, cara, você gosta? Ok, eu, eu respeito. Porém, essa outra faca é três vezes mais barata. E sim, é uma faca diferente. Não é a mesma faca do começo do vídeo. Essa daqui, rapaziada, é uma Blue Steel de full altitude. De float 0.98 para cima Há muito tempo eu recomendo a skin do Steel para vocês Porque na minha opinião é a skin de faca barata mais bonita que tem Como eu já disse, essa daqui é uma veterana de guerra com float muito alto E o legal da faca Blue Steel é exatamente isso Conforme essa faca vai desgastando, ela vai ficando roxa E na Butterfly em específico, ou seja, a skin do Steel existe para todas as facas Porém, na Butterfly, apenas na Butterfly Quando veterana de guerra com float muito alto, ela fica muito rapaziada Muito escura e isso daqui é, é sensacional Juro. Dê um ligue nessa faca, juro. É sensacional. E sabe por que eu tô falando muito dela? Aqui no canal, sempre que o assunto é skins de facas, várias pessoas comentam que tem o sonho de ter uma Black Pearl. Black Pearl, pra quem não sabe, é um pattern raro das facas Doppler. A faca Doppler no CSGO possui sete fases diferentes. Phase 1, Phase 2, Phase 3, quatro Safira e Rubi, né, que vocês provavelmente conhecem, afinal são os dois Patterns mais raros, mas também existe o Pattern, que é chamado de Pérola Negra. Pensem comigo, Rubi é o Pattern raro, vermelho, Safira é o Pattern raro, azul, e Black Pearl nada mais é do que a mistura dessas duas cores, e aí temos uma skin onde a fase é mais puxada pro roxo, um roxo bem escuro. Eu particularmente não gosto muito, tanto que eu já tive todas as facas Rubis e Safiras do CSGO. eu tive Butterfly M9 e vendi rapidinho, eu não gosto. Mas, já que tem Muita gente que gosta dessa skin e que a faca butterfly, minha né, modelo de faca butterfly, é o mais cobiçado do CSGO Muitas pessoas têm o sonho de ter uma butterfly pérola negra Sim, se você gosta, cara, se é o seu sonho, vai em frente Mas eu já adianto que é um péssimo negócio As facas Black Pearl são até mais raras que as safiras e rubis Porém, não tem a mesma demanda A comunidade prefere muito mais uma safira e uma rubi do que uma Black Pearl A raridade faz com que o preço dessa skin suba Porém, a baixa demanda faz com que essa skin tenha uma liquidez baixíssima. Ou seja, se você tem uma faca pérola negra e nem precisa ser a Butterfly, eu já adianto que será muito difícil de vender né quando você não quiser mais essa faca. Tanto para vender, tanto para trocar. Vai ser difícil. para conseguir negociar ela com facilidade, você vai ter que abaixar muito o preço. Isso não é legal. Então fica aí a minha dica para quem deseja ter uma faca Black Pearl. Cara, você pode pegar a Blue Steel, gastando muito menos. E juro, será a mesma faca. E agora uma pergunta final até para quem não quer nenhuma dessas duas facas. Você sabia que a Butterfly Blue tio bem desgastada, ficava dessa maneira, da hora, cara. Eu confesso que descobri esses dias. Curti bastante, viu? Tô pensando em comprar uma. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o KDROP, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O KDROP tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente. E nos próximos dias, quem utilizar o cupom DOG no KDROP e preencher o formulário que está na descrição, concorre a nada mais, nada menos que uma AWP Medusa com adesivo dourado do Allen, simplesmente uma das AWPs mais caras do CSGO Keydrop.com segue a caldo cachorro